Seu pai embava, chavito. seu pai pato chavito. seu pai pato xavito. Morcunhe, pai, mãe, morcunhe. Quando eu falar a verdade, pai, seu pai é um dos embavas, e quem embavas, maninho é maluco. Ah, nada, nada, eu me morcunhe, pai, mãe. Morcunhe, papango de pasta, pasta. <risos>